Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games. Eu sou eu. Sou Leonardo. Hoje eu tô aqui com o Léo porque a gente vai jogar o Minecraft Dungeons ou Minecraft, como muitos falam aí também. E galera, esse jogo ele foi anunciado na E3 do ano passado e ele teve seu lançamento hoje e aí quem já tem Game Pass já consegue jogar esse jogo. É, desde as 5 da manhã, se eu não me engano, tá? Então, esse é um jogo é, desenvolvido pela Xbox Game Studios e está disponível também, por incrível que pareça, para Playstation 4, para Nintendo Switch, Windows 10, PC. Tá? Então, a ideia é da gente fazer essa gameplay aqui com vocês, eu e o Leozinho, no formato de multiplayer local, Justamente para vocês entenderem como que é o jogo, a gente já deu uma jogatinha, uma, jogatinha, uma, uma jogada bem rápida para entender melhor aqui e para passar o, o, o máximo de informações para vocês, beleza? Eu vou selecionar aqui o meu personagem, o Leonardo vai entrar agora e vai entrar com o personagem dele, legal? Quando a gente viu esse jogo na E3, o Leonardo ele ficou assim, extasiado, porque é, hoje a gente gosta muito de jogar jogos locais também. Então a gente tem o Xbox e o, e o PlayStation 4 e o PC também. Então quando tem jogos que são multi, né, são cross-plataformas, a gente consegue jogar os jogos online, mas local, lado a lado, assim, são poucos jogos. Você escolheu o Barbudo? É, ele é o Barbudo. Beleza? Então, bora. Vamos começar, então, iniciar o jogo, galera. Bora lá. Vamos ver como que é a história. Viajando para a costa Calamar. Olha o A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Iladir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. para a vila, vamos lá. Encontre, derrote o zumbi. Vamos embora, nossa, matar. Hmm.. Flecha? Ah, tem flash aqui, ó. Ah, dá para segurar a flecha, ó. Causa dano, causa dano maior. O que, que a gente tem aqui? A gente tem um LB, que possivelmente é uma poção de cura. A gente tem alguns quadradinhos de itens aqui que a gente ainda não tem, o item para colocar as flechas o RB ele dá essa essa rolada aqui que legal não, não tem Botão de pulo. Pera aí, deixa eu abrir aqui também. Flecha e pão. Então, acho que ele enche energia, hein? Ah, tá vendo ali, ó? O lado esquerdo ou direito, ele, ele enche a energia durante 30 segundos, se eu não me engano. Pera, ele não tem pulo, então tudo que você consegue avançar subindo nos degraus certos aqui, né? Olha o marigudo. subiu de nível. Encantamento. Sempre que você subir de nível receberá um ponto de encantamento que são usados para melhorar itens. Abra o um inventário para melhorar um item. Selecionar Se encantamento você pode escolher entre encantamento aleatório para cada item. Vamos ver agora porque eu quero Fiamento. gastar para outras coisas. Sim. Legal. Também vou usar mais. Não vou usar agora. Não. Vamos esperar. Como os inimigos ainda estão fáceis... Nossa! Artefato no inventário. Você acabou de pegar um artefato. Abra seu inventário para equipá-lo. Equipar artefato. Pegue as flechas de fogo de artifício na categoria artefato para equipá-las. Apertando A. Aperta aí, Léo, Faz A. Legal. E o legal aqui, galera, é o seguinte, né, é, o item, ele já vai direcionado para o usuário, ó, reservado para o Hugo Costa. Então, eu vou aqui, flecha de fogos de artifício, coloca uma flecha de fogos de na sua aljava, aljava, no seu arco, eu acho. A flecha explode ao atingir o alvo, 53 de dano à distância, resfriamento 30 segundos, pode o poder explosivo da dinamite combinado a alta velocidade de uma flecha pode o que poderia dar errado. Legal. Vou pegar isso e vou colocar aqui. Que é o X. Beleza. Atirar no inimigo. Abre aqui, ó. Vamos ver o dano que ela faz. Ô, oh, louco. Tá, itens itens de moedinhas Legal. até agora a gente não não achou nada secreto Acampamento. Vitória. Os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los. Legal. Parabéns. Acampamento. Dano sofrido, jogadores caídos, criaturas derrotadas, baús abertos 50%. Vamos abrir esse então. A vara de pescar, comum, comum. Companheiro final de qualquer aventureiro de verdade, a vara de pescar tem mais utilidades do que apenas pescar. Vamos colocar lá no inventário já. Tá gastando força à toa hum. Selecionar a missão Bloqueada Bloqueada Já vamos então pros bosque para o Bosque dos Creepers Aqui, Bosque dos Creepers Padrão 1, força recomendada a 1 Poder de equipe, seu poder Dificuldade normal, poder de equipamento e De artefato 1 a 8 Explora de equipamento, artefatos Aqui tem a história Uma jornada começa Legal, só que Vamos pro jogo, senão vai ficar muito cansativo o vídeo Bosque dos Creepers. O que você está achando, Léo? Estou achando legal muito bom. Hum? Hum. Tá bem empolgado, hein? Tô. <risos> concentrado. Hã? É? Tô concentrado. Tá concentrado? Tô. Vamos ver. Vamos ver então. Qual é o nome desses narigudos mesmo? É. Villagers. Villagers. Villagers. Segundo o decreto do arte Iladir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Iladir. Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os villagers. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. Nossa, tenho... Atrás, A gente não consegue voltar e, e lá de canal, não? Não. Não, dá, não. Vem cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa, tinha um cara aqui Ué. onde foi parar aquele, aquele zumbi. Ele treinando até. Será que ele tá bugado? Acho que sim. Ué. Ah, você puxou ele. <risos> você puxou ele. Vem cá. Acho que dá pra vir pra cá também, não dá? Não sei. É aqui quem foi. É, é verdade. Cuidado. Aí ah, você vem por lá. Ó. Nossa, tem um monte assim de Nossa, você morreu? Morri. Assim? Um mim. Você também tá é doido para ir para cima. Ó, usa seu, usa o coisa. Não o... hum. joga é bem, é bem legalzinho. Hum. Meu, essa, essa flecha de fogo de artifício ele é, é muito boa Pega a maçã lá Pegou a maçã? Peguei Ele carrega o t na cabeça Tem aqui ó, Ameraldo. Que, que é isso? Carne é before. ele sai correndo. Yeah. Volta aqui, louco. Yeah. Vamos jogar uma TNT em você. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, O que que foi isso? Você espirrou? Espirro Ai, aí Espirro doido aí Nossa Pensei que tá Já era sessenta e quarenta e quatro quarenta e Aí acertou de longe. Nossa, quase que ele explode em cima de mim. que tem aqui? Será que não tem nada pra cá? Deve ter algum item aqui, mano. Né? Acho que não. Caiu. Musiquinha oh. de suspense. Ah, em querer. Joguei sem querer, tia. Meu Deus. tem um aqui ó, legal, a gente tem 45, nossa, dano, dano, dano, dano, dano, dano, dano, um de nível de novo, será ali, a gente tá no, no meio de uma guerra, você no meio da guerra você quer ficar brincando de trocar de roupa calma querido agora sim tem algum inimigo aí não não agora sim você pode ir lá e ver o que você quer melhorar melhorar deixa eu ver eu vou guardar três porque eu dei uso um depois eu uso depois eu uso mais alguns Vê que tem uns mal bons, nossa A galera. Aqui tá doida. Aí, aqui, tô... nossa, soltei errado ainda. uma espadona meu eu vou calmar, tá? Calma, Léo cê... Léo, você quer <risos> Calma Eu quero Pegar umas armas né Pera ai, pera aí pera ai, dá para subir aqui ó <risos> Subir? Hum. <risos> o que é que dá fazer aqui? O que tem aqui? <risos> Subir no topo. Vai é ver a vista. Vai é? ver é a vista. Olha, ah, árvore. Não tem nada. Joguei um prêmio, né, por subir até ali. Prêmio. Prêmio. Aranha. Abra o um mapa para se localizar. Eu não estou perdido. Aqui, achamos, um, achamos um item aqui, ó. Você não quer que eu ache os itens? Não, beleza. Pelo menos a gente achou um item. E vou soltar um fogo de artifício aqui, ó. Ó, oh, tem um negócio aqui, ó. Não. Ah, não é não, achei que fosse uma caverna ali, não é? A gente quer só que a gente ia morrer. Aranha ali embaixo. Aranha. Vixe, só foi um. eu. aprender aqui. É meu? Pode. Ah não! Nossa, Nossa, é seu? Ah, tá vendo tudo pra você aí? Esse jogo tá tendencioso. Hã? Acho que é porque eu uso uma me... pega, pega a TNT também Essa pra coisa. você. <risos> Joga! Nossa. Nossa eu me matei aqui. Uf. Eita! É. Tão Cê... bom que eu mato antes da hora, né? É. Aí tem outra aqui, Léo. Ó, setenta e seis. Setenta e três é mais que um. Porquinho. Ai, ai, ai. Bota é. o é porquinho, o é porquinho da moeda. Porquinho das moedas. Olha, porquinho das moedas é um machado, ó. Tem é as coisas. Não, ah. Olha, que injusta. Ah, raro. Tem só com arco. Com um monte de coisa, olha. Deixa eu ver se eu... <risos> Usa aquela botinha lá sua. Tinha uma botinha. Tem uma botinha? Ah, é verdade. Botinha. O é isso? Do Flash? Botinha do Flash. Isso aqui é. Isso aqui é pra. Como chama? <risos> Para você, ó. Oh, flash? Fugir. O Flash? Nossa! Eita! Enquanto. Salve os Willards! Ó, o oh, Marcinho! Willards! Willards! Nossa. Aqui tem um cara. E você não, não vai bater no meu filho. Nem você. Nem você, seu louco. E você, seu mago louco? Eita, Machadada. Quase que eu morro. Né? E... É bem que você se curou. Me dá um sem. bala. De arco. Nossa, tem um 110 ainda. Tem um zero. Sem problema. Toma. Tem uma espada dentro agora. Vem, vem. Flecha. Aqui, ó. Só Pegue vamos mais lindos. Veio flecha. É. flecha. Veio flecha. Veio flecha. Contente. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Talvez tenha mais itens pra cá. Aquele, ó. A gente não viu pra cá, ó. Oh, é um mapa grande. Se você segurar, é um mapa grande. Olha, mas É um lugar secreto? Não. Ah, era. Aqui, ó. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Eita. <risos> Ela cresce não. Ali, ó. Tá vendo? Tem mais um. Olha, tem mais um ali. Oh. como a saída. Agora tem um que dá saída. Vem cá. É, tem mais uma área que a gente não explorou lá atrás. Ó, Aqui, ó. Tá vendo, ó. Mais um. Oh, quanto, oh, um, Tomadinho? Tá Porque agora a gente tá. que a gente foi, né? Aqui, ó. A botinha da alegria. Botando botinha do Flash. Tinha Flash. Ela carrega super rápido espera aí já botei o primeiro espera aí nossa de todo mundo nossa por todo mundo várias kills ela tem nada aí ó ó tem outra bandeira aqui Subir. Isso ganha um prêmio de subir de badeira. Não. Tchau. Se liga pra todo mundo. Ah, fugiu? Oh, fugiu. Fugiu. Eita. Isso. Na hora você separa, é. A tela ficar maior. Fica maior? É maior. É. Corre! Ó. Nossa Léo, achei uma armadura aqui ó. Vem para cá Armadura É para mim mesmo Se eu pegar, não tem como o que é isso? Armador do caçador. Armadura do caçador. Um de vida, 10 flechas por pacote, mais 30 de dano à distância. Armadura do caçador pode não ser o equipamento mais chique do pedaço, mas dá conta de parar uma lâmina. Tá louco? Ó, ó, ficando? Desculpa, bichinho. Corre não. Corre não. Low, low, Nossa senhora, bicho, mata nele. Eita, eita. Eita. Eita, Niki, Niki, tô muito com muita força. Com muita força. Estão tirando Usa, usa. Você tá. Você tá.. Você tá tomando seu dano. ele corre! Eita! Não! Niki! Nossa, que pique! Nossa, isso é bom! Dá muito dano, Leo! Eita, eita, eita! Eita, eita, eita! Eita, eita! Tome! Tome! Tome, vem pra cá, Leo! Acho que tem mais algum dano! Ó! Oh. Ele é muito rápido! Hum. Aqui! aqui não tem mais nada, está bem legal, vamos ver, ah tem, ah tem um cara escondido ali ó Escondido, ele está guardando aqui, quer nada. brincar de que não esconde, não está guardando nada, aqui bora Vim. Vamos, vamos, vamos, Olha, uma dungeon. Um... Eu tô tomando um monte de dano. Uma dano. que isso? Uma espadinha? Ah, não. Por que a espada tem que ir pra você? Não falei isso. Desculpa. Desculpa, Ai. desculpa, desculpa. Nisso quanto cara? Meu, que dungeon é essa? É um estranho? Não. Não, tem mais coisa pra lá, tem mais coisa pra lá. Vem pra lá. cá, vem pra cá, vem pra cá. Não tem nada aqui? Eita! Nossa. Fazendo tudo isso aqui para não ter nada? Aqui eu vou ler minha arma aqui. Uh, tem. Stormatim... Olha, eu tenho dois arcos que é melhor que o meu. Ah não! O que é melhor, Um vamos lá, vamos aprimorar essa arma. Um, dois 2, Ó! Oh. O primeiro é 2. Essa, essa, essa arma você já tem 8. Level 8 dela, sei lá tchau Nossa! bom dia eu Hoje? não sei som Ah, achei, achei mais um. Oh, a gente tá com 550 de, de moeda. Tá super bom. Olha ali, tem um galzinho. Nossa, cheio de coisa aqui. Abre aí. Tá Nossa, lobinho. Teve, é, eu abrir assim você. aqui dá pra morar, dele. É, isso aí é melhor. ali é melhor. Ele tá aprimorado. Seu, né? Lubin! Cadê? A gente vai agora, pra cá. Não sei. Acho que é pra cá, Léo. Ah, não. Ué. É pra ir. Vamos lá. Pra cá. Vamos pro mesmo lugar? Não. Outra roupa de lobinho. Nossa, dois lobinhos, meu pai. <risos> Mas dois são lobinhos. O que, que, que, que, que tem aqui? Eita, tá aqui. Ó. Não tem um vilarejo. Não, não, não. Olha, eu não vou conseguir achar. Eu acho. Ah, não. Por que tem que ser você? É que matei o cara. Deixa eu ver qual que é melhor. Nossa. Ah, isso aqui tá melhor. Mil né? vezes melhor. Nossa, Liz. olha aqui, Léo. Eita, quanto? Quanto, eita. Pega aí. Léo, <risos> vem cá. Que eu, que eu tenho. Bate nos inimigos é, sem um ácido. Ah é? É. Uh, Eita. Ah, inclusive, que seu merda? Ó. Esses aldeios. Vitória! Graças a você. Seguimos. Bem legal, hein? Os dois pegaram a lobinha é, os dois. Ah. <risos> Nossa, bem legal. Acampamento. O que a gente vai conseguir será, agora? Será que a gente vai conseguir alguma coisa? Projetos acertados, 62, jogadores caídos 2. Cura realizada 86, dano sofrido 953. Vamos lá. Osso saboroso. Você ouviu um o uivo distante enquanto segura o osso saboroso na mão. Cogumelo chapéu, chapéu mortal. Consumido por audaciosos guerreiros antes da batalha, o cogumelo chapéu mortal deixa os guerreiros em um estado de frenesia. Ou seja, é todo doido. Oh. Vai lá, acho que você vai conseguir recuperar alguma coisa. Aqui tá. Negociar. Segurar para confirmar. Segura, vamos ver o que acontece. Balzinha. Uhum. Balestra. A besta pesada é uma ameaça causadora de dano e realmente assustadora a uma longa distância. Tiros poderosos. Uhum. Deixa eu ver o meu. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Arco. Uma arma simples, mas balanceada. Os caçadores dos pastos de abóbora. Dizem que um arco não deixa você na mão, diferente de outras tranqueiras. Ok. Será que a gente consegue pegar mais? Acho que sim, né? Aqui pegar. Certo, colocar aqui? Nossa, Bom, é... muito melhor. É, o arco é muito melhor. O arco é muito melhor. E eu vou usar isso? Ah, eu... Nossa, essa roupa é muito ruim. Esse aí ele... é que é o do arqueiro, né? É, armadura do caçador 10 flechas deixa eu ver no meu deixa eu peguei o, já, o meu peguei né o sim vou colocar isso aqui não acho que serve para nada essa vara de pescar ah tem um cachorrinho ó né? cachorrinho é deixa eu ver o arco que eu ganhei ele é três vezes melhor oh, dá pra pegar mais 80, vou negociar Armadura do Espeleólogo. Espe Armadura do Espeleólogo é usada pelos corajosos que desbravam as profundezas do mundo superior. A hora de mais 20% de bônus em dano de arma. Te dá um morcego de estimação. Dá, ó. Morcego? É, deixa eu ver, peraí. Nossa, doido. Assim, tem um animal de estimação, é. hein? É. Hum. é. Eu acho que eu vou, eu vou só pra ver os animais. Vai, olha lá. Ó. Animais. Animais. De novo? Não. Aperta aí. Não. uma coisa, ó. Pior ainda. uma coisa. Então, eu vou... ah, não. Sabe o dá pra fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Olha ah, o cachorrinho. Chamou o cachorro. É, agora eu tô com o morcego e um cachorro. É... Dá pra fazer o seguinte, ó. Isso aqui eu não quero, então... É reciclar. Reciclar. 15. Reciclar. Reciclar. 15. Reciclar. 15. E eu não quero isso Reciclar De isso aqui eu não vou Vai Reciclar isso aqui, 16 Aí agora eu tô com 120 alguma coisa eu vou comprar mais um Cota de malha de escamas Essa armadura feita às marchas de um grande mar Foi inspirada em escamas de peixe 35% de redução de dano Mais 30% de dano corpo a corpo Oh, legal Desfaz das, suas, das coisas que você não quer mais, El Tá, uh, deixa eu fazer isso. Com essas duas flechas aqui ó. Essas duas. Não, não, volta. Aqui ó, você aperta o reciclar, o X. X. Essa é daqui? É, também, você não precisa. 30, é isso. Ó, isso aqui ó. É isso aqui, ah, pode reciclar também. 33. É calma. Essa aqui ó, é, é essa. 31. Nossa, você vai poder comprar dois baús. Volta, vamos ver quanto você tem. Nossa, 200 moedas. Vocês... Tudo. <risos> novo não, de... rápido. A nova tecnologia de, re... de recarga ajuda essa besta a disparar mais rapidamente do que aquelas que vieram antes dela. A tua cadência de tiros. É legal. Vai, compra mais uma. Vem em besta. É, vai. Vamos ver a outra. Não, seu... não! Vai! Besta é. Uhum. Não, de novo, sabe? De novo. Ah, é? Não, não, de... Léo. Compra outra. Não acredito, meu Meu Deus, que seis. Todo o um dinheiro <risos> só para comprar mesmo. A, a besta é... Então, mas acho que essa é melhor poder seis. Olha lá. Ó, oh, muito melhor. É, pelo menos. Vende ja... ja... aquela. Calma. Essa aí. E essa é. e essa? Ah, vende, porque tu vai precisar delas. <risos> Essas são é muito ruins. Quanto você tem dinheiro? 40. Nossa, não vai adiantar nada, eu tenho 47, olha o tanto de item de... que eu tenho é, Mas legal, galera, acho que a gente já conseguiu concluir a primeira missão Já deu pra ver como que é legal o jogo é, A gente tá bem entusiasmado, a gente vai trazer mais gameplays aqui pra você do canal Legal, continuando a aventura aí do Minecraft novo E agradeço aí a atenção, agradeço a companhia de vocês Tem alguma mensagem pra passar aí, Léo? Olha, se vocês, vídeo, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva e deixe seu like. Então... É isso, né? Se você é novo aí no canal, se inscreva no, no, no nosso canal, dê o like, coloque um comentário, ative o sininho, que a gente vai trazer mais conteúdo legal pra vocês. Galera, então é isso. Fiquem com Deus. Valeu e... Falou! fui.